Olha, gente, é, é cedo ainda para cantar vitórias ou mesmo imaginar derrotas. Nós estamos perto das eleições, um tem 30%, outro tem 20%, mas esses índices não indicam a verdade eleitoral, porque mais de 30% da, do, dos eleitores não estão computados nessa entrevista. Aqueles que votam em branco, aqueles que votam nulo, e aqueles que vão se ausentar, historicamente, mais de 20% dos eleitores se ausentam. Para ganhar uma eleição em primeiro turno, tem que ter mais de 50%, 51%. Não tem. Como vai ter isso se já outros candidatos somados têm mais de 30%? Então, não tem condição. Fiquem tranquilos que não vai haver uma vitória de primeiro turno. Agora, o que parece incrível né, é que essa disputa né, tenha levado... Há uma deserção né, no, nas hostes tucanas. Quer dizer, Fernando Henrique acaba de, de declarar sua perplexidade e tem conseguido reunir 90 intelectuais, artistas e, e parlamentares tentando unir o seu próprio partido, que tá, o pessoal parece desesperado. Como se já tivesse perdido a eleição e está se bandeando para outros lados. Isso me parece realmente incrível. Né? Não há fidelidade alguma no ninho tucano. Mas isso é um problema dos tucanos. Eles vão ter que resolver isso. Essa é uma, uma parte, né? E, e, e, veja, o, o quadro não é tão complicado, né? porque ainda, e ainda há muita coisa que pode acontecer, como já aconteceram em outras eleições. Mas uma coisa que eu não entendo Veja você, é como é que tem cristãos, né? gente é, da Igreja Católica, gente da, do, das igrejas é, adventistas, é, dos pentecostais, né? que estão não só declarando voto no, no Bolsonaro, como a, a, a, divulgando, apoiando, propagando a candidatura desse sujeito, que é o próprio anticristo. Eu não... Sinceramente, eu não entendo como é que um cristão pode dar a sua confiança no anticristo. Vocês se esqueceram do Sermão da Montanha? Quando o Cristo... De e resistiu ao demônio que o estava tentando convencê-lo, é isso que está acontecendo agora. Está faltando confiar em Cristo e não no demônio. Pelo amor de Deus, eu fico surpreso, perplexo, não entendo sinceramente como é que um cristão pode votar no anticristo. Que é um assassino declarado. Esse capitão foi formado foi formado para ser um assassino, para matar os outros, para torturar as pessoas. Só porque é, é anti-PT, vocês vão votar nele para derrotar o PT? Isso é um absurdo. Tem mais de 20 partidos disputando a eleição. Votem no Amoedo, pelo amor de Deus, ele é o homem dos bancos e tal, tem o novo. Votem no Meireles que vocês já conhecem. E, e, ou votem no, no Geraldo Alckmin, governou São Paulo durante tantos anos, tem muita experiência, sabe administrar um, um Estado, votem nele. Mas não votem no anticristo, vocês não vão ter como se arrepender de ter feito tamanha judiação.